Alunos, eu sou a professora Bárbara, vamos iniciar, então, a disciplina de planejamento estratégico, com a aula de hoje sobre os conceitos, né, que permeiam o planejamento estratégico. Então, é, eu vou apresentar para vocês as funções do processo administrativo, porque o que é planejar? Planejar está entre as quatro funções do processo administrativo, né, a função, então temos a função de planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas quatro funções estão interligadas entre elas e elas são cíclicas. Então, do planejar ao controlar, eu, vol eu volto para o planejar, ou enquanto eu estou no eh, organizar, eu também executo o processo. Às vezes é necessário executar um processo de planejamento ou de controle. Então, elas estão interligadas e são cíclicas. Vou falar brevemente a definição de cada, de cada processo administrativo que o planejar é definir, estabelecer objetivos, metas, estratégias, programar, antecipar, reduzir as incertezas, organizar e já vai executar o que foi planejado. Então, vai executar, vai distribuir os recursos, dirigir, a gente vai liberar, coordenar a empresa feita de pessoas, né? Então, a gente vai motivar, controlar, a gente vai medir, mensurar, avaliar. O processo de controlar também, a atividade de controlar vai estar dentro do processo de planejamento. Então, no último módulo, a gente vai falar sobre, um pouco sobre controlar também dentro do processo de planejamento, apesar dele ser uma função também administrativa, certo? E essas, e essas funções administrativas, elas estão nos três níveis organizacionais. Quais são eles? Nível estratégico, tático e operacional. Aqui eu coloquei uma imagem é, de, uma, de uma pirâmide e de um organograma. Então, vocês vão encontrar em alguns livros uma pirâmide ou mesmo um organograma, né, que explica esses três níveis. O nível estratégico, ele toma as decisões gerais. Ele, são decisões de longo prazo. Ele vai se preocupar com a empresa como um todo, certo? É, vai ser a alta cúpula, é, o executivo, o auto-executivo... Né? Então, o nível máximo da organização, que vai se preocupar com ela como um todo. O nível tático já são os níveis, os níveis departamentais, é o um nível departamental. Então, ele vai cuidar dos departamentos. Então, o diretor de finanças, diretor de logística, o diretor de RH, né? ele vai tomar decisões departamentais. Então, o diretor de finanças toma decisões no departamento de finanças. Né? e vai ser, vão ser decisões de médio prazo. O nível operacional já são tarefas específicas, de curto prazo. Por exemplo, eu da minha aula, eu estou no nível operacional. O meu planejamento para a próxima aula é um planejamento de curto prazo. Mas ele está ligado com o nível estratégico? tá? né? Se, se a gente está falando de uma instituição de ensino... Lá no nível estratégico vai estar definido, por exemplo, ampliar a quantidade de egressos, né, a melhorar a qualidade do ensino. Enfim, vão estar decisões, vai estar decisões de longo prazo, né? E a minha aula vai estar contribuindo para aquele objetivo lá de longo prazo, certo? Então, os três níveis, eles têm eles têm que estar interconectados e eles têm, que, eles têm que conversar entre si, ou seja, o objetivo da minha aula tem que estar de acordo com o objetivo do planejamento estratégico e do nível tático, o nível tático precisa que tudo funcione, então, o, o departamento de finanças, ele também vai estar preocupado com as decisões de médio prazo, para que nós tenhamos luz, nós tenhamos é, equipamentos adequados, então tem o um departamento de compras, ok? Então, vamos aprofundar um pouquinho no nível estratégico, que é o de nosso interesse, certo? Então, o nível estratégico também pode ser chamado de nível institucional, ele, ele possui a visão geral da empresa, conforme eu disse, ele é, pode ser o diretor-geral, gerente-geral, auto-executivo, núcleo estratégico, cúpula administrativa, superintendente, busca o um equilíbrio entre as variáveis externas e internas da empresa. Então, a gente vai estudar também análise de ambiente, então, oportunidades e ameaças, é, fraquezas, né, fraquezas e fortalezas. Então, esse é o nível estratégico onde se preocupa com o com equilíbrio entre o um ambiente externo e interno da empresa toma decisões de longo prazo como eu falei estabelece a missão visão valores e diretrizes somente no, no nível estratégico é que a gente vai estabelecer missão visão e valores e as diretrizes da empresa né isso é exclusivo do nível estratégico tá ok então tudo na empresa deve estar submisso e alinhado ao nível estratégico né? conforme eu disse se eu estou numa instituição de ensino, a minha aula tem que estar tá alinhada com os objetivos. Então, este curso, ele está alinhado aos objetivos estratégicos da instituição, tá ok? Isso vale para qualquer instituição. Pode ser, uma, pode ser uma, um comércio varejista, né, na área de comércio varejista, pode ser um mercado, tá, Então, é sempre vai estar os níveis, os demais níveis vão estar submissos e alinhados ao nível estratégico. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais de planejamento estratégico, que é o de nosso interesse. O planejamento, ele não é inflexível. Por que não é inflexível? Ele é relativamente flexível, certo? A gente não pode fazer um planejamento e seguir, seguir sem observar o que está acontecendo ao nosso redor querer que a gente faça aquilo e, de repente, acontece alguma ameaça ou alguma oportunidade e a gente não puder aproveitar ou né, é, neutralizar a ameaça. Então, assim, ele é relativamente flexível, ele não pode mudar por qualquer coisa, mas ele não pode ser totalmente inflexível, ok? Então, assim, é surge, por exemplo, a pandemia, com a pandemia, vai o planejamento de várias empresas é, tiveram que ser alterados, ou eles alteraram, ou eles postergaram algumas, ó, postergaram algumas, alguns objetivos. Porque a pandemia foi uma ameaça para algumas empresas. Então, assim, ameaça e oportunidade depende de cada um, depende de cada empresa. A gente enxerga, por exemplo, a pandemia como uma ameaça. Mas ela foi uma ameaça, por exemplo, para as empresas de turismo. Mas ela foi uma oportunidade para empresas farmacêuticas, por exemplo, que venderam bastante. E se elas t... e quem tinha planejado uma pandemia? Não tem como ter planejado uma pandemia, certo? Então, seu planejamento tem que ser alterado de acordo também com as ameaças e oportunidades do ambiente. Outra coisa importante, quanto maior o prazo, maior a incerteza. É certo que eu sei, é, é muito mais provável acertar um planejamento do que eu vou jantar hoje do que, um planeje, do que o que eu vou jantar daqui três anos, por exemplo. E o planejamento estratégico, por ser de longo prazo, ele lida com maiores incertezas. E a função dele é mitigar algumas incertezas, algumas, alguns riscos, certo? Adequar o caminho da empresa rumo ao objetivo principal, os objetivos estabelecidos. O planejamento, então, eu tenho um Oliveira, né, o Djalma, ele falou que o planejamento não é um ato isolado, portanto, deve ser visualizado como um processo composto de ações interrelacionadas e interdependentes que visam ao alcance de objetivos previamente estabelecidos. E como pensar estrategicamente, né, Mintzberg, ele pensou assim, existe várias formas de definir planejamento estratégico. Então, esse autor, Mintzberg, ele resolveu classificar essas formas para poder explicar como seria o pensamento estratégico, certo? Então, ele dividiu em 10 escolas, 10 escolas do pensamento estratégico. Então, nós temos a escola do design, que analisa o ambiente. Aqui a gente vai ter a ferramenta SWOT, que é a análise de oportunidades e ameaças, fortalezas e fraquezas. Ele, nessa escola, quem estipula a estratégia é a alta cúpula, mesmo, é o executivo principal, e aí é deliberado. Então, existe um processo de, é, deliberativo, e também é considerado um processo criativo. É a escola que mais podemos dizer que mais utilizada e também a escola mais estudada, né, que é a escola design, uma escola inovadora também, ela utiliza um pensamento de design, que é aquele pensamento de analisar o um ambiente, propor soluções, fazer um protótipo, e aí sim ter o plano, o plano estratégico. E temos a escola do planejamento, a escola do planejamento, ela constitui, ela pega bastante vertentes da Escola do Design, mas ela constitui o, o processo de planejamento como formal. Ele tem que ser formal, ele tem que ser documentado, ele tem que ser por etapas, né? E ele divide o, é, o plano em projetos, em orçamento. Uma referência que a gente vai ter na Escola do Planejamento é o Ansof. Também vamos ter a ferramenta a Matriz de -off na Escola do Planejamento. A Escola do Posicionamento, por sua vez... É uma escola que ela analisa a situação da empresa e a posição da empresa no mercado e aonde a empresa quer chegar. Né? Então, ela divide em plan... É, desculpa. Ela realiza os análise de dados para planejar o futuro. Aqui a gente vai ter como ferramenta cinco forças competitivas de Porter. Então, Porter, Marco, Porter é um dos autores principais da escola do posicionamento. E a escola do posicionamento, a gente pode pensar assim como uma coisa meio militar mesmo, onde a empresa está posicionada e onde ela quer estar no futuro posicionada. É muito utilizado pelo pessoal de marketing também, posicionar a marca da empresa é, na mente das pessoas, por exemplo. Tem empresas que, se você pensa em determinado produto, você já pensa na marca. Então, isso é muito da escola do posicionamento temos a escola empreendedora e já analisa o próprio a pessoa em si do empreendedor, né? O processo visionário é como ele ele articulou, como ele teve as ações ou os pensamentos, né? Então quando você lê um livro do sobre o Steve Jobs, por exemplo, está é um estudo da escola empreendedora sobre como ele planejou a marca, como ele planejou a empresa, como ele teve um processo visionário diante do mercado, então essa é a escola empreendedora que busca estudar o próprio o próprio empreendedor em si. Temos a escola cognitiva que utiliza assim o estudo da mente, como que a mente ela molda e como que a mente ela cria a todos os mecanismos é, cognitivos para poder elaborar estratégia, então é uma escola que ela pensa como que é formada a estratégia na mente da pessoa e daí surge mapas, modelos, esquemas, temos a escola do aprendizado que analisa a estratégia como um aprendizado ao longo da vida da empresa, então ao longo da vida da empresa a gente vai amadurecendo a própria empresa amadurece, a equipe amadurece e consegue estabelecer novas estratégias ou estratégias melhores. Se a gente faz uma estratégia hoje, futuramente, com a experiência, a gente consegue fazer uma estratégia melhor ou até verificar se a gente está errando ou não naquelas, em estratégias antigas, né? Então, a Escola do Aprendizado, ela busca muito isso. Então, é uma formulação, a implementação da estratégia ao longo do tempo e com a participação da equipe. Então, temos a escola do poder também, que é um, a escola do poder, ela já é em cima de negociação. Então, para essa escola, o processo de estra, estratégico, ele é voltado muito para nego, negociação. Então, tem o micropoder, que é a persuasão dentro da empresa, então, como que eu posso lidar, como que eu posso negociar, ou até fazer barganhas para conseguir determinados objetivos, e o macropoder, que pode ser sobre outras empresas ou, assim, parceiros. Então, como eu estabeleço parceiros externos, como que eu consigo dominar, né, fazer um domínio, e tem empresas que, que são grandes e conseguem dominar frente a outras, né, e como que eu consigo negociar com fornecedores, é, com parceiros. Essa é a escola de poder que baseia a estratégia no poder. Temos a escola cultural, que é a interação de hábitos, então, assim, a cultura organizacional determina os níveis estratégicos, é, as formulações estratégicas. Então, até a contratação de um funcionário, é, ele vai se basear se o funcionário está alinhado ou não com a cultura organizacional da empresa, certo? Então, até, até na contratação, ele verifica isso. Então, a, a estratégia da empresa, ela está muito pautada no que é a cultura da empresa. Temos a escola ambiental, que é um processo reativo, né? então, de acordo com o que o ambiente me apresenta, eu vou formular uma estratégia, então, eu vou sempre esperar que o ambiente, que ele me traga ou ameaças ou oportunidades para eu formular essa estratégia, então, ele é bem reativo, e a escola da configuração, que ela determina um processo de transformação, mudança de configuração empresarial ou de mercado. Então, sempre quando eu vou estabelecer uma estratégia, eu vou ter uma transformação na empresa ou uma transformação no mercado, certo? Então, essas são as 10 escolas do planejamento estratégico. E nas 10 escolas do planejamento estratégico, tem que ter em mente que elas não têm uma ordem cronológica e que também elas não atuam de forma isolada. Então, assim, eu posso utilizar da escola cultural, junto com a escola de planejamento, sem problema nenhum. É só é para entender como o processo de planejamento estratégico é feito, é formulado e é estudado. Na academia, a gente estuda principalmente a escola de design, do planejamento e do posicionamento. Por quê? São as escolas mais racionais e são as escolas prescritivas. né Então, ela quer entender como o planejamento é formulado, certo? Então, assim, e ela tem todas as etapas possíveis de ensinar, mas nunca deixem de estudar as, as demais escolas, né, quando for ler um livro sobre um, um empreendedor, ou quando, ou quando for ler outro tipo de artigo, como falando de escola cultural ou ambiental, que é sempre importante ter em mente essas informações, Continuando com os demais conceitos, um conceito, os conceitos importantes como missão, visão e valores, que é definido no, dentro do processo de planejamento estratégico, no nível estratégico, como a gente falou. Então, missão. O que seria missão? A missão da empresa. Missão é o que é a empresa. Então, é o que sou, entendeu? A missão é a razão de existência da empresa. Na missão, eu consigo ver a área de atuação da empresa. Então, se eu ler a missão da UFMS, por exemplo, eu consigo ver se ela está na área de educação? Consigo, né? Então, a missão, ela é a razão de ser da empresa. É a sua contribuição para a sociedade, certo? Eu, o que sou? Se eu sou professora, essa é a minha missão, certo? Então, assim, a missão, ela é atemporal. Então, assim, ah, professora, mas a missão não pode ser modificada? Tem empresas que mudam. Sim, ela pode ser modificada. Se eu sou professora hoje, eu posso não ser daqui a alguns anos. Mas não tem prazo para modificar. Entendeu? A missão, ela vai ser a razão de ser da empresa. A visão, já a visão, é o nível máximo. Onde eu pretendo chegar. Então, é o objetivo principal da empresa. A visão é aquele objetivo ele, que tem que ser realista, mas ele tem que ser também desafiador. Então, assim, a visão é, por exemplo, eu quero ser o maior produtor de alimentos da América Latina, ok? Mas, assim, a visão, ela tem que ser realista. Se eu sou um pequeno produtor, eu já quero ser o maior da América Latina, fica um pouco difícil. Então, assim, na visão, ela tem que ser realista, Pra você tentar alcançar, ela é de longo prazo, ela tem prazo, então ela é temporal e ela tem que ser desafiadora. Então, onde a empresa quer chegar? Os valores já são os princípios orientadores de conduta. Então, são os valores positivos, né? Valores, eles são aqueles, assim, honestidade, compromisso, são os princípios que vão guiar a equipe. É muito importante ter os valores, a visão e a missão muito bem definidos. Né? Não, não adianta nada você ter uma frase, colocar frase de missão, de visão, de valores, colocar na parede e não servir para nada. Esse, essa vi missão, visão e valores é que vai nortear todo o planejamento estratégico. Então tem que ter muito bem definido. A visão é o objetivo principal. Todo o plano estratégico vai trabalhar para a gente al alcançar a visão, ok? E os valores vai ser o que os, os funcionários vão ter como guia. Então, assim, a missão, visão e valores é a primeira definição do planejamento estratégico, primeira etapa. Outra etapa é definir objetivos e metas, né? Então, aqui é importante a gente ter o conceito de objetivos e metas, e vários teóricos definem objetivos como qualitativos e metas como quantitativas. Então, assim, se eu tenho um objetivo de aumentar a venda da empresa, eu tenho o um objetivo de aumentar a venda, a minha meta é aumentar em 500 mil. Então, o objetivo ele vai ser amplo, abr abrangente, então abrangente, e a meta vai ser detalhada, muito mais detalhada do que o objetivo. Devem ser reais e alcançáveis, desafiadores, ter prazo e hierarquia entre elas. Então, reais e alcançáveis e desafiadores, por quê? Já é uma questão de motivação também. Se eu tenho uma meta que é impossível, um objetivo e uma meta impossível de alcançar, eu vou ficar desmotivado. A equipe vai ficar desmotivada porque não consegue alcançar. Se eu tenho... E se não for muito fácil, se não for desafiador, também não vão ligar, não vão querer ou não vão ter motivação suficiente para alcançar. Então, os objetivos... São qualitativos, as metas quantitativas e, em comum, tem que ser real, alcançável, desafiador, ter prazo e hierarquia específica. Bem, por enquanto é só, né, estamos falando sobre os conceitos e na próxima aula vocês vão estudar sobre análise de ambiente, né, então não deixe de ler todo o material disponível e bons estudos.